Seja bem vindo ao canal Quinta Marcha, meu nome é Walter Júnior e hoje nós vamos para a parte final da história do Jeep Willys. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automobilística brasileira. Roda a vinheta. No primeiro capítulo da história do Jeep Willis, vimos a origem do Jeep com o surgimento do Kurogani Type 95, as exigências do exército americano para a construção do seu veículo ágil de guerra, os projetos da American Bantam, da Willis Overland e da Ford, a importação dos primeiros Jeeps para o Brasil o início das atividades da Willys Overland do Brasil até o lançamento do seu modelo produzido por aqui. Entrando em um maior detalhamento de sua história em nosso país, a chegada do Jeep no Brasil se deu inicialmente pelas mãos de Euclides Aranha, filho do político e diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, donos da importadora Gastal do Rio de Janeiro representante da Willis-Overland no Brasil. Ela foi a pioneira em trazer os jipes CJ em 1947 com as unidades do jipe CJ-2A, que chegavam dos Estados Unidos via marítima, parcialmente desmontados em caixotes de madeira. O grande atrativo do jipe era ser um veículo com tração 4x4 com reduzida, o primeiro do Brasil, que fazia dele um produto interessante em função do precário Sistema viário Nacional. A Willis Overland estava de olho em mercados emergentes, como o Brasil, e estabeleceu no início dos anos 50 um escritório de sua divisão de exportação no Rio de Janeiro, de onde acompanhava as importações da Gastal. O gerente da sucursal, então, Enviou um dossiê preparado pelo representante da Chrysler do Brasil, destacando a oportunidade de estabelecer uma linha de montagem do Jeep no Brasil. A Willys mostrou interesse, desde que não precisasse investir. Então, a Gastal levou a proposta à pequena rede Willys local, que aderiu ao plano de fundar a Willys Overland Motores do Brasil SA. Para a fabricação de veículos. Em 26 de abril de 1952, foi fundada a Willys Overland do Brasil, que passou a importar diretamente os modelos CJ3. Mais tarde, quando Henry Kaiser adquiriu o controle da Willys em 1953 e decidiu montar uma fábrica no Brasil, o famoso Barracão da Willis, na região de São Bernardo do Campo, São Paulo, o modelo CJ3B, conhecido aqui também pelo apelido Cara de Cavalo, por causa do capô alto, passou a ser montado aqui com 30% de peças nacionais. Em 1955, foi apresentado o novo modelo, o CJ5, denominado Jeep Universal, modelo 5224, que passou por um acelerado processo de nacionalização e tinha linhas retas e arestas herdadas do modelo CJ3 com arredondamento do capô e dos paralamas. Grade dianteira emoldurada pelas curvas dos paralamas, trazendo as tradicionais barras verticais. Capô do motor que seguia a curvatura dos faróis, que eram do modelo Sillied que ficavam acima das pequenas setas circulares e tinham também molduras cromadas. Ele vinha com para-choque dianteiro em perfil U, montado em uma posição elevada, pintado na cor preta, capota de lona com três janelas, inicialmente costurada, que passou a ser soldada posteriormente, portas com estrutura de aço revestida por lona plástica, com fecho apenas interno simples, janelas laterais enroláveis e retrovisor circular preso por braço tubular. Na traseira tinha uma tampa basculante sustentada por duas correntes que dava acesso ao compartimento de cargas, completado por uma porta superior de lona presa por dois grampos. Vinha também com lanternas traseiras circulares e para-choque traseiro com engate central com capacidade de reboque de até 750 kg. Internamente, ele trazia painel de aço pintado na cor do carro, com um instrumento combinado com velocímetro circular, odômetro, marcador de temperatura e combustível e luzes espia. Trazia também informações de acionamento do sistema de tração em uma placa vinha com três alavancas de tamanhos diferentes no assoalho, sendo a maior a de troca de marchas, a de tamanho intermediário de engate da tração 4x4 e a menor de engate da reduzida. Tinha para-brisa reto e dois limpadores, um a vácuo na frente do motorista e outro manual à direita. O Jeep Willys vinha com o motor Hurricane F134 de 2199,53 cm cúbicos com 4 cilindros, 75 cavalos e torque de 15,78 kg força metro Brutos a gasolina, com câmbio T-90 de 3 marchas, com a primeira não sincronizada e tração traseira com sistema de tração nas quatro rodas com reduzida. Tinha volante de 3 raios. Sistema elétrico de 6 volts com dínamo Freio de mão na caixa de reduzida Diferencial dianteiro Dana 25 e traseiro Dana 44 Coroa de 43 dentes e pinhão de 8 dentes Com uma relação de 5,38 para 1 Conforme dados do manual do proprietário Tinha suspensão dianteira e traseira reforçadas com feixe de molas semi-elípticas montadas longitudinalmente e eixos rígidos com amortecedores telescópicos. Trazia sistema de freios hidráulico, com tambores na dianteira e na traseira, com duas sapatas com âncora dupla e rodas de 16 polegadas pintadas na cor da carroceria. Ele media 3,34 metros de comprimento, 1,52 de largura. 170 de altura, tinha entre-eixos de 205 metros, altura livre do solo de 20,9cm, pesava 1.032,4kg e tinha tanque de combustível de 39,75 litros. Explorando o mercado virgem de um país predominantemente rural, onde eram raras as estradas pavimentadas, a fabricação do Jeep Universal crescia. Foram 9.139 unidades em 1957, 13.177 em 1958 e 15.721 em 1959. Neste ano, 15% da produção nacional total, incluindo automóveis, caminhões e ônibus. Seguindo os planos de nacionalização aprovados pelo GEA, Grupo Executivo da Indústria Automobilística, em agosto de 1956, a fábrica de São Bernardo do Campo foi ampliada, recebendo uma linha de usinagem e montagem de motores, inaugurada em 7 de março de 1958, com a presença do então presidente Juscelino Kubitschek e do então governador de São Paulo, Jânio Quadros. Também foi adquirida uma fundição em Taubaté, São Paulo, viabilizando a fabricação do primeiro motor Willys brasileiro e também o primeiro a gasolina fabricado no país. A seguir, foram implantados o parque de prensas e uma unidade específica para eixos e transmissões, que viriam a assegurar, ao final da década, praticamente a nacionalização integral dos veículos. O motor Hurricane foi substituído pelo Willys BF161, de 161 polegadas cúbicas, em 1958, e seu índice de nacionalização passou a ser de 80%. Fundido em Taubaté, tinha seis cilindros em linha, válvulas de admissão no cabeçote e de exaustão lateral, 2.638 cm cúbicos com 91 cavalos, 18,7 kgfm de torque brutos a gasolina, conforme dados do manual do proprietário. Em 1959, o Jeep Universal recebeu o diferencial dianteiro Dana 44, no lugar do Dana 25. Em 1960, o assoalho sobre a transmissão ficou ligeiramente maior, a ponta de eixo traseira ficou mais robusta, passando a ter 10 estrias, e a logotipia lateral ganhou um novo estilo. Para 1961, o freio de estacionamento mudou de lugar, passando da caixa de reduzida para os tambores de freio traseiro, e a canaleta que prendia a capota ao quadro do para-brisa passou a ter presilhas. No primeiro salão do automóvel, em 1960, foi apresentado o modelo CJ6, que começou a ser fabricado em 1961 como modelo 1962. Como uma opção ao tradicional Jeep Universal. Chamado de Jeep Universal 101, ficou conhecido popularmente como Bernardão, por ser fabricado em São Bernardo do Campo, ou Jeepão. Vinha com calotas cromadas e conjunto de rodas e pneus de aro 15. Existiam duas versões: a Universal 101, com duas portas, que transportava até oito passageiros com dois bancos opcionais nas laterais traseira e uma versão quatro portas que transportava seis pessoas em dois amplos bancos. O Jeep Universal 101 nada mais era do que um Jeep Universal alongado em 20 polegadas 508 mm, o que deixava o entre-eixos dele em 101 polegadas. O chassi era o mesmo do Jeep Universal, só que alongado, portanto, não o mesmo que o do Rural Willys, que tinha distância entre eixos de 104 polegadas. Como opcional, o Jeep Universal 101 podia ter tração apenas nas rodas traseiras, um sistema 4x2. O código do modelo era 6224, o de duas portas, e 6225, o de quatro portas. Em 1964, o sistema elétrico passou a ser de 12 volts, ainda com dínamo, e no ano seguinte, em 1965, as rodas passaram a ser pintadas de cinza. Nessa época, o motor a vácuo do limpador de para-brisa foi trocado por um motor elétrico e o câmbio T90 foi substituído por um câmbio com todas as marchas sincronizadas. Em 1966, o jeep universal recebeu o alternador de 12 volts no lugar do dínamo. As semi-árvores foram chavetadas com 19 estrias na caixa de satélites dentro do diferencial, substituindo o de 10 estrias. Em 1966, a Willis Overland do Brasil inaugurou uma planta industrial na cidade de Jabotão dos Guararapes, em Pernambuco, que foi estabelecida como a primeira fábrica de automóveis no nordeste do Brasil, onde era produzido o Jeep Willis, conhecido popularmente como Jeep Chapéu de Couro. Em 1966 também, foi apresentada no Salão do Automóvel de São Paulo, a versão especial praia, com tração traseira somente, suspensão mais macia, para-choques e calotas cromados e acabamento mais jovial. Em 1967, o Jeep Universal recebeu mais modificações, com a introdução da roda livre automática e volante de dois raios. Também recebeu nesse período trava de direção, para choque traseiro bipartido, perdendo a luz de placa e a barra de tração opcional. Também ocorreu a substituição das semi-árvores de chavetadas para semiflutuantes com rolamento cônico. A produção da Willis Overland do Brasil terminou em 1967, quando, após uma crise econômica que pôs em xeque suas atividades, foi absorvida pela subsidiária brasileira da Ford, que assumiu o controle das ações da Willis e constituiu a Ford Willys do Brasil S.A., fazendo com que a marca Willis fosse gradativamente substituída pela marca Ford. A fábrica de São Bernardo do Campo foi utilizada pela Ford para produzir veículos, enquanto a unidade de Taubaté produzia motores e a unidade do Nordeste foi desativada. Com isso, o utilitário foi rebatizado como Ford Jeep. Em 1968, mais modificações. A altura do cubo de roda diminuiu, com o tambor de freio revestido colocado por fora para facilitar a manutenção, pois anteriormente era preso do lado interno da semiárvore. A tampa traseira deixou de ter inscrição, indústria brasileira, tração nas quatro rodas, WO, e a partir de 12 de dezembro de 1968, as semi-árvores de 19 estrias, que tinha rolamentos blindados, passaram a ter estrias da caixa de reduzida e saídas para os eixos dianteiro e traseiro do tipo fino, assim como o pinhão dos eixos. Em 1969, o Ford Jeep recebeu coroa e pinhão de 44 por 9, resultando em uma relação de 4,89 para 1. O modelo passou a ter botões de plástico na cor preta no painel e tubos dos eixos com maior diâmetro, popularmente chamados de canela grossa. E as lanternas dianteiras diminuíram de tamanho. Em 1970, Alguns itens se tornaram obrigatórios nos automóveis nacionais e passaram a equipar o Ford Jeep também, como triângulo de segurança, cintos de segurança e extintor de incêndio. Também em 1970, a tampa traseira recebeu uma inscrição Ford estampada. Os sensores do motor de medição de temperatura e óleo foram redimensionados, a chave de ignição voltou para o painel e um emblema com a marca Ford foi colocado nos paralamas dianteiros. Em 1971, a produção do Ford Jeep foi transferida para a planta da Ford do Ipiranga, em São Paulo, e estavam disponíveis as versões CJ5 com tração simples, CJ5 com tração dupla, CJ6 com tração dupla e uma versão picape derivada do Jeep CJ5, a versão F-50, com tração simples. Em 1972, foi retirada a inscrição Ford, que era estampada na tampa traseira. Em 1973, foi removido o alçapão de ventilação, a barra de apoio do passageiro dianteiro no painel foi pintada de preto, as caixas de roda traseira foram rebaixadas e foram suprimidos os estribos. Os Ford Jeep fabricados a partir de 15 de outubro de 1975 receberam um novo motor, o Ford OHC, com 2.300 cm cúbicos, 4 cilindros, com 91 cavalos, 17 kgfm de torque brutos a gasolina, conforme dados do manual do proprietário, que era fabricado na planta de motores da Ford em Taubaté, no interior do estado de São Paulo. Os coxins de motor foram alterados, ganhou nova caixa de direção, radiador e cano de escapamento, também recebeu um novo câmbio sincronizado de quatro marchas de lubrificação permanente e dois tipos de filtro de ar, sendo um para serviços leves e um maior para serviços pesados. Em 1979, o Ford Jeep recebeu ignição eletrônica, e os aros dos faróis e das lanternas passaram a ser pintados de cinza. Em 1980, passou a ser opcional o motor Ford OHC movido a álcool, que gerava 91 cavalos e 17,9 kgfm de torque brutos, adaptado às exigências do Ford Jeep, juntamente com o ventilador do radiador com embreagem eletromagnética. O sistema de tração 4x4 com reduzida fez parte de toda a vida do modelo. Sua capacidade off-road tinha ângulo de entrada de 45 graus e de saída de 35 graus. Em 1980 também, a Ford iniciou o programa JIP, Jeep Improvement Program, para atualização e melhoria do Jeep Ford para o mercado brasileiro. Este foi um programa amplo que revisava praticamente todos os sistemas do veículo. O protótipo tinha as seguintes modificações. No painel de instrumentos foram adicionados medidores de pressão do óleo, temperatura e amperímetro, além de luzes redundantes para as mesmas funções. O freio de estacionamento foi colocado no assoalho para acionamento com o pé esquerdo, semelhante ao da picape F-75. Foi removida a caixa de ferramentas do assoalho e transferida para dentro do cofre do motor. Foram instaladas a coluna de direção e o volante do Ford Corcel. As pedaleiras do freio e embreagem passaram a ser suspensas, também do Ford Corsell. Os bancos dianteiros tinham a estrutura herdada do Ford Maverick, incluindo a regulagem longitudinal para o motorista. Passou a ter tanque duplo de combustível instalado no chassi embaixo dos bancos dianteiros. O extintor de incêndio foi recolocado entre os bancos dianteiros. O step foi instalado na tampa traseira. As lanternas traseiras passaram a ser do Ford Belina. Recebeu motores elétricos para os limpadores de para-brisa. Foi feita a aplicação de pintura emborrachada embaixo dos paralamas e no assoalho. Foi colocado estribo tubular e lábios maiores nos paralamas. Ganhou novos espelhos retrovisores externos e pneus mais largos, tipo cidade-campo. Foram instaladas lanternas dos paralamas na dianteira, iguais às dos caminhões da Série F. Os para-choques ficaram maiores o sistema de direção foi revisado, a suspensão ficou mais macia, com novas molas e amortecedores, foram colocados frisos adesivos, recebeu circuito duplo de freio, bitola traseira e dianteira tiveram revisões nos eixos, a coluna de direção recebeu junta elástica na coluna e o sistema elétrico foi revisado em seu projeto incluindo roteiros e processos de manufatura. Mesmo com todas essas alterações, apenas os pedais foram modificados na linha. No final de 1981, o Ford Jeep passou a ter quebra-sol, pedais suspensos oriundos do Ford Corcel, cilindro de freio mestre maior e comando de embreagem por cabo. Em março de 1982, foi anunciada a interrupção de produção do Ford Jeep, tendo seu encerramento efetivo em abril de 1983, quando as últimas 405 unidades saíram da linha de montagem da Ford do Brasil. Nas décadas de 60 e 70, surgiram as versões militares do Jeep Willys, ou Ford Jeep, derivadas da versão civil CJ5. Em 1972, a engenharia avançada da Ford no Centro de Pesquisas em São Bernardo do Campo ajudou no desenvolvimento de veículos militares para as forças armadas, particularmente o exército brasileiro, participando inclusive em testes feitos na restinga de Marambaia, no litoral fluminense. Os modelos militares vinham com pintura na cor verde oliva fosco, sem camuflagem na pintura, além do símbolo do exército, a constelação do Cruzeiro do Sul. Esses modelos traziam diversas modificações estruturais em acabamento e equipamentos, como quadro do para-brisa basculante, painel removível com mais instrumentos, bancos com revestimento mais simples, chave de luz com três estágios para acionamento de lanternas militares, lanterna interna para leitura de mapas, chave OTAN, porta fuzil, para-choque traseiro modificado, engate militar, reposicionamento do step, tampa traseira fixa soldada, sendo no modelo canhoeiro removível, guincho dianteiro, sirene, dentre outros itens. Os modelos militares eram inicialmente designados M520 e, após 1975, passaram a ser denominados U50. Após o término de produção do Ford Jeep, o exército fez revitalizações de sua frota com a empresa paulista Bernardini, que fez diversas alterações mecânicas e em acabamento. A robustez do modelo era tão grande a ponto de hoje em dia, muitos deles ainda serem utilizados tanto para trabalho como para lazer, com a existência de clubes, sendo um dos modelos preferidos para o uso em trilhas. Ele inclusive chegou a ser exportado, com unidades enviadas a diversos países, principalmente da América Latina, como por exemplo o Chile e a Bolívia. Durante décadas, o Jeep Willys, ou Ford Jeep, fez parte da história do nosso país, principalmente na construção do Brasil, transpondo com eficiência os mais diversos obstáculos, sendo um dos expoentes da nossa indústria automobilística, que também deixou sua importante marca em nosso mercado. Aqui finaliza a história do Jeep Willys. Não deixe de se inscrever no canal.